a gente vai utilizar agora o PowerDirector. É um aplicativo gratuito, apesar de, para habilitar algumas funcionalidades, você é, precisa pagar. Né? E aí, dentre essas é, funcionalidades está a tirar é, a marca d'água. Né? Então, esse vídeo que a gente vai produzir, ele vai ter a marquinha d'água do PowerDirector. Então, você vai criar um novo projeto, nomear esse projeto 16 por 9, né, já que eu não estou gravando um vídeo na vertical. Ok. Automaticamente ele já abre aqui os meus arquivos, né, as minhas pastinhas, e eu vou selecionar o arquivo que eu quero, que no caso é esse aqui. Colocando mais ele já vai direto, e teria a opção também de mover para a posição que eu quiser. E aí, se por acaso eu quisesse, jogar aqui embaixo, ele iria converter o meu vídeo, é, utilizando apenas somente o áudio dele. Tá vendo? Só que não é isso que eu quero, então eu venho aqui e vou deletar. Então o áudio e o vídeo é, do meu arquivo, eles estão juntos, né? eles se encontram aqui, e aí conforme eu vou mexendo na timeline, ele vai movendo. É, uma coisa importante de checar é se o áudio e o vídeo estão em sincronia, ou seja, se eles estão em sync. Né, para isso, eu vou dar um play em alguns momentos, para ver se está tudo certo. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso. Eu sou Vanessa Machado, junto com a equipe de tutores. Vocês perceberam que ali no começo eu faço um movimento das mãos? que Eu estou justamente querendo é, ver em qual altura que eu tenho que levantar minhas mãos, para aparecer em alguns momentos é, a minha gesticulação. Né, então vamos lá para baixo. E aqui eu consigo mexer no tamanho da timeline, tá vendo? Eu consigo ter ela menorzinha. Né, esse meu vídeo é longo, porque eu acabei gravando ele é, por inteiro, né, sem corte. Então por isso que eu tenho um arquivo só. Gravar uma videoaula, na é verdade? Seu celular caseiro. Ok, ele está todo... É, sincronizado, então agora eu vou abrir aqui novamente a minha timeline para poder verificar com maior detalhe ter mais precisão na hora de fazer meus cortes. É, a vantagem de se trabalhar no programa de edição no computador é que você conseguiria visualizar o, a waveform, que eu até teria como fazer isso, só que nesse programa, quer ver eu venho aqui, é exatamente aquilo que eu, que eu fiz naquela hora, mas eu quero te mostrar uma coisa. Tá vendo? É a representação visual da minha trilha sonora. Né? do caso, é, não é exatamente trilha, né? Aqui é uma trilha de áudio da minha fala, é, mas eu tenho aqui a representação sonora, como vocês podem ver. Então, é, observando por aqui, eu consigo identificar exatamente a cada fala, onde começa e onde termina. Né? Onde começa e onde termina. Então, isso muitas vezes facilita na hora da edição. Só que, é, como nesse programa eu não tenho como selecionar o vídeo e o áudio ao mesmo tempo, ou eu seleciono, ou eu seleciono um ou outro, é... Acaba não sendo muito producente. Porque eu vou ter que fazer uma seleção de cada vez a cada corte que eu fizer. Então eu vou tirar. E aí, vamos ouvir então somente o meu áudio original. Vamos acompanhar você nessa incrível jornada. Você percebe que tem um ruído aí no ambiente. Né? Foi um ruído, na verdade, um problema de captação que eu percebi. Mas eu também já vi a solução, vi que é possível é, limpar com o filtro, e aí não dentro, não dentro desse programa. Esse programa ele não tem essa, essa facilidade, mas depois que a gente tiver com o vídeo pronto, eu vou exportar o meu vídeo. Vou fazer um tratamento dentro de um outro programa, que também é gratuito e dá para fazer no próprio celular. E depois eu vou jogar aqui de volta para ter o meu arquivo final. Então vamos lá. É... Como eu já dei uma olhada nesse material, eu sei que no minuto 1 e 24 é onde é, o meu take está valendo e aí quando eu falo em take que na verdade é para ser tecnicamente correta né, a palavra take é quando você tem um é, é o, o intervalo de tempo né o um intervalo de gravação entre você dar um rec né, então eu dei o rec aqui comecei a gravar e aí a minha câmera parou né eu aperto stop eu aperto rec de novo enfim então esse pedaço né entre um aperto de botão e outro é o que a gente chama de take normalmente você tem uma claquete Pra poder marcar é, o som com áudio fa facilitar a sincronização é, no caso aqui eu gravei direto né eu tava sozinha gravei direto e muito provavelmente isso que vai acontecer também né a gente não vai ficar parando a cada fala então aqui eu vou falar em take é ficar claro para saber qual fala que eu quero né então se eu falar por acaso, ah, eu vou usar esse take, é porque é esse trecho da gravação que tá valendo. Então vamos lá, eu vi que o take que tá valendo para mim, ele vai do minuto 1,24 até 1,34 mais ou menos. E aí aqui, se, você, se eu abrir, você percebe que eu tenho, é, conforme eu vou andando, vai mostrando aqui para mim o que seria o meu time code. Deixa eu ver se eu consigo mexer com o outro dedo para marcar o que, que é, tá vendo? Eu tenho aqui 1 um minuto, 24 segundos e 6 frames. Esses 6 frames aqui na verdade não é curado, porque quando a gente trabalha com vídeo, é, o nosso frame, ele, dependendo do vídeo, ele pode ser de 15 frames por segundo, pode ser de 24, é, cinema seriam 24 quadros por segundo, né, quadros ou frames televisão, normalmente são 30. Eu tô falando de uma forma mais simples, né? Existem alguns detalhes aí. É, mas aqui, como é um programa de edição mais simples, você não tem é, de 1 a 15, ou de 1 a 24, ou de 1 a 30. Você vai só até 9, né? Então, não é tão, tão, tão preciso, mas é um dos programas mais precisos que eu já vi é, para editar no celular. Então, vamos começar de fato, né? Então, eu vi que no 1,24, eu tenho que ver aqui 1,24, Quanto, né? Porque dentro de um segundo, tá vendo? Você tem uma infinidade de, de possibilidades de começar dentro do 1,24. 1,24, 1, em 24. 1, em 24, 1, 1 em 24, 2, 1 em 24, 3, 1 em 24, 4. Então, vamos ver exatamente da onde que eu quero. Tá vendo? Aqui eu já começo a falar, né? Olá. Aqui. Então, marquei. Esse é meu corte. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso. Ok, perfeito. É, essa parte toda aqui anterior, então, eu não preciso dela. Vai para o lixo. E aqui eu tenho meu primeiro. Né, minha numeração, obviamente, mudou, porque eu estou começando no zero. Então, vamos ver até onde que Olá, eu estou Olá, seja bem-vindo ao nosso curso. Eu sou Vanessa Machado, e junto com uma equipe de tutores, nós vamos acompanhar você nessa jornada incrível de autoprodução de videoaulas. Ok. Vou dar um novo corte aqui. Minha faquinha está cortada. Vamos abrir agora o vídeo, e a gente vai localizar é, a próxima fala que começa em O Caminho Passa Pelas Suas Expectativas. É sempre importante você estar com o um roteirinho ali do lado, e aí eu vou fazer o seguinte... É, para agilizar, até porque eu estou gravando esse tutorial, é, eu vou procurar sempre ir para o último take, né, digamos assim, para a última vez que eu falo esse determinado trecho da gravação. Por quê? Porque normalmente quando você está gravando, né, você grava uma vez, você grava é, duas vezes, você grava uma terceira vez, enfim, você vai gravando até que o resultado pareça satisfatório. Né? E aí, quando está satisfatório, você encerra. E foi exatamente isso que aconteceu, talvez você perceba aqui, né, que eu vou repetindo até me dar por satisfeita. É, algumas vezes eu, eu acho que não vale porque eu dou uma titubeada, eu, eu percebo que, que o vento bate na janela e faz com que a câmera tenha um movimento não desejado, então eu volto a falar, às vezes a entonação não tá legal, e aí eu vou repetindo. É, até que esteja bacana. Mas se por acaso você for gravar seu vídeo e logo de cara, da primeira vez, uma determinada fala, ou mesmo o vídeo inteiro é, tenha ficado bom de cara, de prima, é, tá aqui uma dica, grave uma segunda vez. Por quê? Porque uma coisa que a gente sempre fala no sets de gravação é que quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então se por acaso você tiver um problema técnico né, e não é, perceber na hora, você simplesmente vai ter seu trabalho jogado fora e vai ter que refazer como no intervalo de, um, de uma fala para outra, né? de um trecho para outro, eu dou uma paradinha para dar aquela colada, então aqui como eu não tenho waveform para me guiar, vai ser pela, por essa olhadinha aqui do, do vídeo. Né? Aqui eu dei uma colada, mas eu acho que ainda não mudou. O caminho passa pelas suas... Ai. Nossa, mas ela é pro, professora de videoaula e grava várias vezes o vídeo. Sim, é, você não precisa ficar preocupado se você vai regravar várias vezes, não precisa se achar é, um péssimo ator ou um péssimo performer ou um péssimo professor, porque isso é absolutamente normal. E aí acontece o seguinte, eu não sou é, exatamente uma professora de sala de aula, né, em prática de sala de aula, com aluno, enfim, já dei, dei aula de teatro, de interpretação de vídeo, mas a dinâmica é, desse tipo de aula é diferente. E aí o que acontece, é, eu tenho um histórico de trabalho como atriz, então para mim, falar texto decorado, acaba que é mais prático do que seguir um roteiro topificado, que é o que a gente é, indica fazer em alguns momentos. Né? No guia da disciplina. Tá, essa é a minha terceira fala, aqui eu estou dando aquela colada, então provavelmente aqui é onde está a minha segunda fala. Esses textos sobre os temas abordados. Vamos só pegar aqui do começo da fala. Sempre dou um sorrisinho. Então, eu acredito que seja aqui. Vamos ver que tempo é esse? Eu estou no 3.007. O caminho passa pelas suas expectativas, pela leitura de diversos textos sobre os temas abordados e por diversas atividades, incluindo a gravação de vídeos, é claro. Ok. Então, aqui é o meu out, ou seja, o ponto de saída. Vou selecionar aqui, cortei, e aí percebe, eu vou mexer aqui embaixo para não ter que mexer com o clipe de cima, e vamos ver onde é que começa. 3004 foi onde eu, tinha, onde eu tinha falado, depois se precisar de algum ajuste mais fino, é só fazer, não tem problema, marquei aqui, nova faquinha, e aí, esse trecho daqui, do meio, quer ver, é o trecho que não vale, que eu posso jogar fora, que tá é, toda a minha refação entre a primeira e a segunda fala. Então, se eu jogar fora isso aqui, e a gente colocar para o começo do vídeo... Olá, seja bem-vindo ao nosso curso. Eu sou Vanessa Machado, e junto com uma equipe de tutores, nós vamos acompanhar você nessa jornada incrível de autoprodução de videoaulas. O caminho passa pelas suas expectativas, pela leitura de diversos textos sobre os temas abordados e por diversas atividades, incluindo a gravação de vídeos, é claro. Beleza. Tudo certo até agora. Eu venho aqui embaixo. Lembra de nunca mexer lá em cima, porque senão você pode é, tirar alguma coisa do lugar. A gente não quer isso. E agora eu vou localizar é, a minha terceira fala né, de forma satisfatória, que comecem, como vocês podem checar no guia da disciplina. Vamos começar? Eu estou super animada. Ok. Então a base do nosso vídeo, ela está pronta. O que, que a gente pode fazer aqui? É... Tem uma hora que eu falo sobre o vento, né, batendo na janela. Vamos localizar aqui onde é que é isso? A câmera ficava balançando. Aqui. Nela? Yeah. Tá, então eu vou anotar aqui, por volta do minuto 1 e 25 eu quero fazer um insert de uma imagem. Né? No caso, uma sobreposição. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e digo que quero colocar uma imagem. Então, eu mandei ela para cá. Então, apesar de estar embaixo, na verdade, isso aqui vai aparecer em cima do meu vídeo. Tá vendo? Ele aparece em cima do meu vídeo. E aí eu consigo posicionar exatamente onde eu quero e também a duração dele. E marcando aqui, eu vou acertando a duração. Tive que lidar com o vento batendo na janela... Eu batendo na janela. Vou selecionar e vou trazer para cá. Ela? E aí, como o meu tripé estava preso na janela, a câmera ficava balançando de vez em quando. Eu tinha que parar de falar. Tá. E aí eu quero que ele venha até aquele momento. Vamos ver se é aqui. Eu tinha que parar de falar. Tive que lidar também com o barulho de helicóptero que eu rodava por aí. Será que eu encontro um barulho de helicóptero para colocar aqui? Então, eu venho aqui, sinalzinho de música, música e clipe de som, para baixar direto pelo aplicativo, algum material da internet. Será que tem? Transportation. Será que tem helicóptero? Tem aqui. Se eu der o play, eu consigo ouvir. Ver se não interessa. Se eu quiser baixar, seleciono. Adiciono, e aí é só posicionar exatamente aonde eu quiser aqui dentro. Bom, então eu já baixei né, os arquivos de áudio, no caso os efeitos sonoros que eu queria. A gente vai puxar para cá, para a minha timeline. Vou em Música. Download, e aí vou marcar exatamente o que eu quero que, que venha, na verdade acho que eu tenho que vir um, um por vez, e esse daqui, ok, vamos sair daqui, tô na minha timeline, esse aqui é o barulho do vento, e esse daqui é o barulho do helicóptero que também vai entrar um pouquinho depois. <música> O barulho do helicóptero está muito alto, a gente vai mexer aqui, volume, vamos diminuir aqui esse volume. A gente pode colocar também um aparecimento gradual e desaparecimento gradual, que é o famoso fade in, fade out. Essa minha imagem aqui, ela está muito é, confusa, né, em relação a, ao meu fundo. Então, eu vou baixar um fundo para colocar aqui... Sobre uma outra camada. Então eu quero uma imagem. E eu quero trazer para cá um quadro de cores. Que a gente pode usar um azul. Vem para cá. Vamos posicionar aqui embaixo do meu quadro. Só que na verdade o que acontece? É, ele não está por debaixo, né? ele está por cima. Então a gente vai ter que inverter aqui essas duas camadas, né? Essas duas leis, O que tá embaixo vai pra cima e o que tá em cima vai para baixo. Como é que eu vou fazer isso? Se eu simplesmente tirar daqui e trouxer pra cá, ele vai unificar, né? Não vai me deixar de volta essa, essa segunda aqui. Então, acho que a forma mais é, segura de fazer isso é entrar aqui, duplicar, trago para baixo, apago essa de cima, trago essa pra cima no mesmo tempo, e agora, trago para cá. Esse daqui tem que estar tá no mesmo tamanho. E aí agora eu vou reposicionar esse meu quadro. Ok, está centralizado. Agora sim eu tenho um destaque bom na minha imagem. Então, na janela preso na janela, a câmera ficava balançando de vez em quando eu tinha que parar de falar tive que lidar também com barulho de helicóptero que rodava por aí enfim, são coisas que a gente vai pegar ok, tá feito aqui então eu vou fazer um corte aqui nesse nesse trecho e vou importar um vídeo que eu levei lá pro meu download ele me trouxe aqui pro final vou diminuir minha timeline pra poder arrastar ele para o pedaço que eu quero. É. Enfim, são coisas que a gente vai pegando com o tempo. E cada vídeo é um desafio diferente. Ok, eu vou gravar uma narração para esse período. Né? Então eu posiciono aqui do meu início. E ele vai entender e vai dar um play nesse trecho. Enquanto eu narro a minha gravação. Narração. Narração. Olha só eu aqui no espelho para monitorar enquadramento, já que eu usava a câmera traseira. Vocês veem o suporte na janela. Do lado, o computador com a minha colinha. E atrás, a estante, então, arrumada. Vamos ver se foi. Olha só eu aqui no espelho para monitorar enquadramento, já que eu usava a câmera traseira. Vocês veem o suporte na janela com a minha colinha e, atrás, a estante, então, arrumada. O que a gente vai fazer? Vai dar um tratamento aqui, né? Porque aqui eu tenho a minha narrativa, né? A minha linha da narrativa, que sou eu passando o recado. Aqui eu continuo, né? Na mesma linha narrativa. E aqui eu tenho uma outra narrativa, né? Como se fosse uma ilustração daquilo que eu tô falando. Né, uma pausa entre uma fala e outra para acrescentar um conteúdo novo né, de importância para vocês eu venho em nessa segunda camada e vou adicionar um adesivo que eu tenho aqui um adesivo de photo frame como ele não coloca em cima né, ele, ele cria uma outra camadinha eu vou ter que ajustar aqui meu tempo para que seja do começo do vídeo até o final. Uma outra coisa que eu posso fazer também. É fazer uma correção de cor. Em cima dessa imagem. Vou adicionar um, uma cor aqui. né? Porque eu estou mudando a minha linha narrativa. Quero diferenciar essa imagem. De todo o restante que vem antes do que vem depois. O que, que eu vou fazer? Eu venho em editar. Venho em cores. E aí eu vou pegar um desses presets. Para poder dar uma modificada. Vou testando. Traseira. Vocês veem o suporte na janela. Computador com a minha colinha. E atrás a estante não está arrumada. Você percebe que já tem uma outra textura aqui nessa imagem, né? E aí agora a gente falou de correção de cor. Eu vou fazer a correção de cor do meu vídeo todo. E o que acontece? Se por um lado eu vou ter um trabalhinho maior para poder aplicar o efeito em cada um desses clipes, né? Porque infelizmente, pelo menos até onde eu sei, o programa não me permite fazer múltiplas seleções, né? Se eu se eu arrasto isso daqui, acaba que que ele muda, né? É, o, o meu corte, né? Eu não consigo trabalhar aqui como se fosse uma múltipla seleção. Eu vou ter que fazer um por um. É, se eu fizesse todo o meu vídeo inicial, eu teria o seguinte problema. Eu faria toda a edição é, já tendo feito a correção de cor. E isso daí faz com que o programa né, ele, ele fique mais lento, porque a cada corte ele vai ter que fazer um render é, de cada trechinho, enfim. Talvez isso me complicasse, né? já que meu celular não é um dos melhores. Mas se você tem um celular bacana, fica aí a dica. Você pode testar, fazer uma correção de cor geral, já que aqui... Né? sou eu sozinha, num único lugar enfim, o tempo todo, então é um clipe único né? eu não tenho vários cortes não tenho cenas é, em lugares diferentes né? com iluminação diferente cena de dia, cena de noite, então isso me facilita é, por um lado poder aplicar no, no meu arquivo inteiro né? aqui no caso eu vou ter que fazer um por um infelizmente então vamos lá E aí eu já tinha feito um teste antes, eu anotei a minha configuração. Eu venho aqui. E aí é questão de teste, né? Você vai testando até ficar no resultado bacana. Aqui eu já tinha testado. Então eu quero menos 5. Contraste a 9. Saturação 130. Conclui. White Balance. Temperatura de cor 56. Tonalidade também 56. Vocês percebe que eu estou mais coradinha, né? Estou mais viva. E a gente vai fazendo isso clipe por clipe. Ok, estou com todos os vídeos corrigidos. É, eu vou baixar a minha abertura e o meu final. Como eu já fiz isso para os outros vídeos né, no computador, então não faz sentido querer inventar a roda. E eu vou pegar o meu início, minha minha de abertura para poder jogar lá para o começo. Então, mais ou menos aqui, corto. Vou pegar esse comecinho e vou levar lá para o início da minha timeline. Eu quero que o meu áudio, ele entre um pouco na trilha de baixo. Então eu vou duplicar. Trouxe cá para baixo. O meu começo está aqui, mas eu quero que ele estenda um pouquinho mais até o começo do outro clipe. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso. Eu sou Vanessa Machado, junto com uma equipe de doutores. Tá legal. Só que aqui não tá legal né, minha tela já começa com uma imagem, eu quero que aqui antes entre um box preto, quadro de cores, preto, jogou lá para o final, não é no final que eu quero que ele fique, e joga aqui para o meu começo, vamos diminuir agora essa duração né, eu só quero um pedacinho só para ele sair do black e entrar no meu vídeo. Tá, e aí? Como eu tenho o áudio duplicado aqui embaixo, ele ficou estranho. É só eu fazer isso aqui. Vamos aplicar uma transição. Que pode ser desfocar. Vamos ver como é que ficou. E E aí, para marcar um, um pouco melhor a mudança entre um quadro e outro, eu posso fazer o seguinte: efeito, vem em mais um. E agora a gente vai acertar aqui essa configuração do zoom. Eu tenho que selecionar e aqui em editar. Então, tá aqui, minha largura e minha altura, se eu for diminuindo, ele vai ao mesmo tempo. Né? Então, esse aqui é meu original eu quero ampliar um pouquinho. Vamos ver como é que ficou. São de vídeos, é claro. Como você poderá checar no guia da disciplina... Então, vamos ver mais aonde a gente pode aplicar esse mesmo efeito. Um normal e um microfone de lapela. E eu passei por algumas dificuldades. Além de ter que organizar aqui o meu fundo de cenário, que pra confessar tava uma bagunça, tive que lidar com o vento batendo na janela, e aí, como o meu tripé tava preso na janela, a câmera ficava balançando, de vez em quando eu tinha que parar. Tá, o que aconteceu aqui? Como eu mexi lá na frente, né, coloquei, os meu, coloquei o, o, a minha venda de abertura, acabou que meu áudio todo saiu do lugar, então vamos acertar isso aqui. Ter um vídeo legal gravado. Ok, e agora é só acertar aqui o meu final E a gente vai para a última etapa Que são os letrins Meu corte Essa parte eu não quero, lixo Ele automaticamente já gruda aqui atrás Tá bom? Vamos começar? Eu tô super animada Tá, e eu preciso aqui de um efeito também, que pode ser o desfocar. Dica, tá bom? Vamos começar? Eu tô super animada. Perfeito, perfeito. O que, que a gente vai fazer agora aqui é o seguinte. É... Eu vou colocar meus letters, né? Sendo que o primeiro deles na verdade vai ser uma faquinha, que é quando eu me apresento, com a minha identificação. Então, como é que a gente faz aqui? Isso entra como uma nova uma nova camada. Título. Primeiro meu nome. Fundação C, Entre em design de título, cor branca, sombra, sombra de preenchimento. E agora eu vou acrescentar aqui embaixo o meu o meu quadro de cores que pode ser um quadro cinza. Perfeito. E agora eu venho aqui e vou mexer na minha opacidade. Eu não quero que fique totalmente sólido. Ok, e agora só para finalizar Eu quero colocar uma setinha aqui no final Tá aqui salvar logo o projeto, né? ele vai salvando automaticamente, mas de vez em quando é bom salvar de todo modo. E agora vamos produzir o vídeo, que é exportar. Eu quero salvar na galeria ou no SD, 720p, configurações, 30 frames por segundo né? ou 30 quadros por segundo, é isso mesmo, armazenamento externo, e aí é importante você olhar aqui onde que ele salva, tá vendo? É, pelo menos no meu celular e nesse endereço, porque senão depois você fica perdidinho tentando descobrir onde é que é. Ok, e produção. E agora é só aguardar e depois localizar ele lá para subir para onde você quiser. Tá bom gente, é isso, obrigada pela atenção, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, tem vários tutoriais aí é, dentro do próprio aplicativo, tem também fórum de discussão na internet, tem vídeos feitos no YouTube. Né? Você deve ter percebido aqui que tem a possibilidade de jogar ele direto no YouTube. Coisa que eu não vou fazer agora nesse momento. Quero ver o trabalho de vocês, hein? Bom trabalho, até já!